Neste vídeo, eu discutirei o comportamento dedutivo dos símbolos de absurdo, que eu chamei de bottom, e o seu dual, que eu chamei de top. Trataremos destes conectivos zero do ponto de vista da lógica intuicionista. Na lógica clássica, o bottom tem um pouco mais de força dedutiva. Uma maneira de dar regras para esses conectivos é a seguinte. Uma regra de eliminação intuicionista para o bottom e uma regra de introdução para o top. Na regra de eliminação do bottom, se um certo contexto me permite justificar o absurdo, esse contexto me permite justificar qualquer coisa, qualquer fórmula C. Si. Na regra de introdução do top, eu não preciso de nenhum input de entrada e nem preciso de contexto algum. O sequente contendo como antecedente, um conjunto vazio de premissas, e como sucedente, o top, é sempre derivável. Ele nos dá um exemplo de axioma. Do ponto de vista abstrato, nas lógicas que estudaremos, objetos que se comportam como top podem ser chamados de teses, ou também teoremas ou tautologias, dependendo se eu estou fazendo sistemas formais, dedutivos, ou se eu estou trabalhando com... Algum sistema de semântica formal. De maneira dual, o Bottom pode ser chamado de antítese. Em sistemas dedutivos, podemos falar de antiteoremas. E semanticamente, podemos falar de antilogias. Outro nome pelo qual as antilogias são conhecidas na literatura são contradições. Eu não recomendo usar esse nome não. Ele é um pouco ambíguo quando se trabalha com lógicas não clássicas. Eu estou seguro de que você conhece exemplos de teses. Nesta altura, você já deve ter visto a demonstração de teoremas como Φ implica Φ ou teoremas clássicos como Φ ou não Φ. Se você não quiser trabalhar com o TOP como um conectivo primitivo da sua linguagem, você pode escolher qualquer tese, qualquer tautologia, qualquer teorema e usar o TOP como uma abreviatura para esse teorema. Cuidado, pois alguns sistemas não clássicos não possuem teoremas. A lógica intuicionista, contudo, tem teoremas. Aqui um exemplo, Φ implica Φ, cuja demonstração usa apenas a introdução da implicação. Mas se consideramos o fragmento da lógica intuicionista, contendo apenas os conectivos de conjunção e disjunção, por exemplo... Tal fragmento não contém teoremas. E quanto a exemplos do absurdo, do bottom? Bem, se você acabou de definir o seu top usando a sua tese favorita, você pode agora usar a negação intuicionista e definir o bottom como sendo a negação do top. Mas vale mais a pena ter o bottom como conectivo primitivo. O que deixa as pessoas um pouco perplexas é justamente que, o absurdo seja, porventura, derivável. Bem, com relação a isso, nós certamente desejamos que esse sequente, que contém um conjunto vazio de premissas no antecedente e o botão no consequente, não seja derivável. Eu discuto isso melhor no vídeo sobre a noção de inconsistência. E mais adiante, veremos que esta não derivabilidade pode, de fato, ser demonstrada na lógica clássica. De que maneira então afinal o bottom pode aparecer numa derivação? Bom, de diversas maneiras. Se o bottom estava em conjunção com uma certa fórmula, eu posso eliminar essa conjunção. Mas bom, tipicamente você vai encontrar o bottom como resultado de uma certa regrinha, que talvez você ainda não tenha visto, de eliminação da negação. Nessa regra, dada uma sentença negada e a mesma sentença sem a negação, podemos concluir bottom. Sendo o símbolo de absurdo, o bottom pode muito bem ser aquilo que nós estamos buscando, por exemplo, um raciocínio por contradição. O bottom é usado na formulação dessa regra já mencionada de eliminação da negação e pode ser usado também de maneira muito proveitosa em dedução natural nessa formulação de árvores decoradas por fórmulas na formulação de diversas outras regras.